Essa, você só vê aqui. Estamos de volta com o programa Ponto a Ponto, 8 horas e 8 minutos, edição de número 329 do programa Ponto a Ponto aqui pela Bambina FM. Olha, tamanha minha deselegância se me permitem, eu quero cumprimentar ao Andy Oliveira, que já está conosco desde o começo do programa aqui. E as duas vezes que eu tentei cumprimentá-la ao vivo, ela tinha dado a saída ali, né, Wendy? Mas está com a gente desde o começo. Obrigado aí pela participação e pelo respaldo dos bastidores do nosso programa Ponto a Ponto. Muito bem feito, por sinal. Ótimo dia para você. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Dani. Pô, achei que não ia ter espaço hoje aqui. <risos> você viu, né? Obrigada, gente. Bom dia a todos de casa também. Seja um sábado... Né, depois de um dia de uma notícia tão, tão triste, com tanta, tanta tanto informação nesse boletim aí, que a gente tenha um sábado abençoado, um final de semana, calmo, tranquilo, né? Quero amém, de amém. De curtir a família, vamos de muita informação por aqui também. Vamos sim, inclusive de informação e entrevista ao vivo. Está conosco nesse momento e nós recebemos aqui o excelentíssimo senhor prefeito municipal Valdemar Gamba, conhecido popularmente como Chico Gamba, está com a gente uh, no Ponto a Ponto de hoje, principalmente pela, pelo motivo do ocorrido ontem em Alta Floresta, de grande proporção, um assunto do, do mais extremo interesse público e utilidade pública. Eu mencionei aos senhores aqui agora há pouco a participação comigo em um programa de TV, ontem à noite, do presidente do, do Rotary Clube, né, do Aurelino, que participou conosco, o Aurelino Vieira da Silva, falando sobre a retirada de um monumento ali no Trevo São Cristóvão, não, que não foi suficiente para diminuir a estaca zero, o número de acidentes naquela localidade. E eu ontem ainda relembrava uma carta assinada por entidades, e entre essas entidades, oficiais ou não, do nosso município, que envolve, é, olha para você ter uma ideia, né, como que a sociedade se, se revolta com a situação que se encontra a MT-208. Entidades assinaram, em comum acordo com os municípios da região do extremo norte mato-grossense, uma carta direcionada diretamente ao governador Mauro Mendes, Mauro Mendes Ferreira, direcionado também ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Max Russe, e direcionado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira e Silva. Essa carta que apresenta dados, dados da Polícia Militar, dados do Corpo de Bombeiros, muito bem respaldada e amparada tecnicamente, tem a assinatura a partir do município de Alta Floresta, na pessoa do prefeito Chico Gamba, que está conosco aqui ao vivo para falar do assunto, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta assinou, a Câmara Municipal de Alta Floresta assinou o Instituto Federal de Mato Grosso, representado pelo reitor ex-diretor de Alta Floresta, hoje reitor do Instituto no Estado de Mato Grosso, professor Júlio César dos Santos, que assinou também o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social Vale do Telespires, o CIDVAT, representado pelo presidente e prefeito de Nova Monteverde, Edmilson Marino, fazendo lembrar que esse consórcio significa que, Todos os municípios da, da, do extremo norte de Mato Grosso assinaram representados pelo consórcio. Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Apiacás, Paranaíta, Carlinda, Alta Floresta, Paranaíta. Todos os municípios são representados por esse consórcio. Clube de Dirigentes Logistas de Alta Floresta, CDL. Também o Sindicato Rural de Alta Floresta. A Associação Alta Florestense de Empresas Loteadoras o Conselho de Desenvolvimento da Amazônia, o Condam, o Rotary Club, conforme já mencionei aqui, representado pelo presidente Aurelino, o Rotary Club Alta Floresta, representado por Altair Barbosa, também a Augusta e respeitável loja simbólica Adonai, maçonaria para representada aqui, outra, outras lojas também assinaram, como a loja simbólica Luz e Liberdade, Fraternidade, Trabalho e Prosperidade e também a loja simbólica Darcy de Moraes e ainda a loja simbólica Arquitetos da Paz, a Escola Presbiteriana de Alta Floresta representada pelo diretor Alexander Alves de Melo, a OAB 8ª Subsessão representada pelo presidente Lourdes Volpe Navarro, o Lions Club também assinou esta carta, o Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso, representado pelo presidente Frank Almeida. E abaixo, anexo a esse documento, os documentos e dados uh, solicitados por essa comissão, junto à Polícia Militar, junto ao Corpo de Bombeiros, que respaldam todos os argumentos apresentados ao governador, ao secretário de Estado de Infraestrutura e ao deputado presidente da Assembleia, Max Husse, Todos os argumentos, todas as alegações da carta são respaldados tecnicamente pelos dados estatísticos fornecidos aí pelas forças de segurança. Conosco ao vivo para falar com a gente agora o prefeito Chico Gamba, que também assinou essa carta. Prefeito, muito bom dia. Ótimo sábado para o senhor. Obrigado pela sua presença aqui ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Dani. Bom, bom dia. dia, Wendel. Bom, bom dia. dia a todos os ouvintes. Então, Oliveira, é, é um problema que nós temos nessa MT aí, que já faz muito tempo, e com isso já iniciou aí nas melhorias dessa rodovia, a o Estado então é, licitou, né, e a Via Brasil ganhou essa concessão aí para cuidar das estradas, para fazer as obras estruturantes. Porém, é, quando foi iniciado é, e já a construção ali da, da, do local de cobrar hospedagem aí, é, quando iniciou... Isso eu, lá atrás, hein, Isso né? lá atrás. Eu quero uhum. começar do começo aqui até para é, contrapor aquilo que o Dani tem falado aqui, que eu estava ouvindo. É, dizendo que na época não tinha prefeito, agora também não tem. Quero vir aqui dizer que tem prefeito, né? E que eu quero ser respeitado, sou prefeito dessa cidade... E em alguns momentos aqui não está tendo o respeito da forma que é devido. O jornalismo tem que existir, mas de uma forma correta. Aqui eu já me senti até acusado é, de lavar de dinheiro, coisa que eu tenho minha mãe, tem 80 anos de idade, e eu não gostaria que minha mãe ouvisse isso, porque não devo isso, não existe isso. E dizer que não tem prefeito na cidade? Tem sim, porque muito antes de eu estar prefeito, essa questão do pedágio aí. Eu, representando o Sindicato Rural, mesmo não estando prefeito, eu fui o primeiro a ir lá a brigar, fazer esse pedido para que o pedágio fosse lá próximo da divisa de Carlina, porque enquanto produtor rural, fazendo parte da diretoria do Sindicato, me senti no direito de brigar pelos produtores. Então, fui o primeiro a ir lá, junto com o Paulo Moreira, que hoje é meu secretário de Finança, a fazer esse pedido para o Estado. Quando o pedido não foi o suficiente para ir para lá, então nós pegamos aí a audiência pública e na audiência pública nós percebemos que tinha, no dia da audiência pública, dizendo que o pedágio seria a 23 quilômetros do trevo de alta floresta, do qual foi invertido. Veio de alta floresta, veio lá da, da 320, chegando a 208, invertido, que deu aí 12 quilômetros de alta floresta. Então estou brigando. Nós, eu já fui sozinho enquanto prefeito, fazer esse pedido. Já foi com os seis prefeitos fazer esse pedido. O não suficiente, juntamos todas as entidades, todos os prefeitos, para fazer esse pedido. Aí, o que, que o governo do estado nos pediu? Marcou uma reunião com a Via Brasil para dia 29 de outubro agora, né, que está bem próximo, para acertar com a Via Brasil, ver de que forma que vai ficar, por quê. A Via Brasil alega que agora, é, por o não pagamento dessas, de, de, desse pessoal que está passando ali no pedágio que mora para cá de Carlinda e para lá do pedágio não está pagando então eles estão tendo esse desacerto com o governo do estado porque o governo do estado licitou para que o pedágio seja ali e a audiência pública dizia que o pedágio tinha que ser lá próximo dos quatro pontes então existe essa esse buraco no meio aí que o governo vai ter que resolver a situação. E nós vamos, já com as entidades aqui, com todos os prefeitos aqui da nossa região, que todo mundo passa nessa estrada aí, é, de toda a nossa região aqui, nós já em reuniões aí dos consórcios e tal, nós estamos aí é todos firmes para que a gente faça o governo, <coughs> desculpa, o governo resolver essa situação aí. Então, nós estamos trabalhando, inclusive, eu estou com três finais de semana que eu trabalho todos os finais de semana. Hoje não vai ser diferente e eu nem em campanha usei que eu fui fazer esse tipo de coisa e tal, porque eu gosto de trabalhar bastante, falar pouco e trabalhar bastante. Às vezes, é, as informações da parte que a gente faz do trabalho não vem, mas estou trabalhando, vou trabalhar hoje à tarde, amanhã eu viajo no domingo novo, já é o terceiro domingo que eu estou trabalhando, sábado, domingo, direto. Então, poxa vida, eu estou procurando fazer tudo aquilo que eu posso e às vezes, por, pelo menos pelo Dani aqui, não está tendo esse reconhecimento. Ele procura achar pelo em ovo, alguma coisa nesse sentido, e aí vai saturando. É, eu, eu tenho essa cara de bonzinho assim, mas dentro do meu direito, poxa, eu tenho que ser respeitado. sou prefeito, fui eleito pelo povo é, para me fazer. Eu estou com uma procuração da maioria do povo de alta floresta para representar todo o povo. Eu vou ficar aí aceitando certo tipo de jornalismo, desinformado, dando desinformado, não sabendo, dizendo na época que, Eu nem prefeito hélio já estava correndo atrás disso, por que falar isso, né? Então, vim aqui para esclarecer isso e dizer para a população que estou trabalhando é, dia, noite, às vezes, estou trabalhando final de semana e é, eu, fui, eu, tive, é, eu tive essa, essa votação aí para que... Eu fizesse algo, algo por Alta Floresta e é isso que eu vou fazer. Vou lutar com todas as minhas forças e fazer tudo aquilo que esteja a meu alcance é, aqui em Alta Floresta. E já conquistei muita coisa. É, início, é, vocês vão ver aí, iniciando a seca, aí, quantas obras vai ter, já estou reformando escola, estou comprando equipamento, estou é, estruturando, comprando máquina, patrulhando estrada e tal. Eu estou fazendo. Alta Floresta, pode ter certeza que está tendo prefeito. Se Deus me der saúde, é, me der força, eu, Alta Floresta vai ter o prefeito que vai fazer a diferença. Eu me comprometi lá na campanha. Porém, é, todas as minhas promessas de campanha estão quase todas cumpridas. Eu já fiz assim um ano, a maioria delas estão cumpridas. É, a, a, o prédio da UPA está quase pronto, é, estou fazendo asfalto. É, as estradas estão em dia, já vou fazer a segunda repassada, então é só pegar, se quiser, o dano que, é, que ele é investigativo, é só investigar tudo que eu estou fazendo de bom e gostaria que falasse é, tudo aquilo que eu estou fazendo de bom também. Bom, o, o prefeito Chico Gamba, é, em que pese possa haver alguma coisa pontual entre o senhor e o Dani, insatisfações é, é, pontuais, e eu vou oportunizar o Dani também, caso ele queira falar, dizer que do, da parte do programa, prefeito, é, diante da sua fala, eu, eu me sinto até um quanto ofendido por tabela, no sentido de que, se o senhor não tivesse o respeito é, do programa, o senhor nem aqui estaria. Então, o senhor está falando aqui que o senhor tem o respeito e o reconhecimento enquanto chefe da Casa Executiva e sempre terá uh, assim que possível. Ô Dani, quer falar alguma coisa? Fica à vontade, por favor. Eu não falo pelo Dani, né? Eu não respondo pelo Dani. Eu acho que ele está aqui, está presente. Uh, fica a cargo dele a, a resposta ou não. Bom, é, em que pese o fato do, do prefeito estar se sentindo ofendido, até mesmo magoado aí com algumas questões pontuais, né? estão sendo levantados é, semana após semana, nos últimos dez meses de gestão, desde a saída do ex-secretário de saúde, Lauriano Barella, onde há, está patente aí que a composição da equipe do prefeito, em alguns pontos, em alguns setores, porque é, a, os nossos ouvintes são testemunhas que nós pontuamos várias vezes aqui as questões positivas do município aquilo que está dando certo, vários setores aí que estão sempre é, se destacando, a gente faz questão, até mesmo por uma questão de utilidade pública, não que, que haja uma, uma obrigação, mas a, é função da comunicação informar aquilo que está sendo positivo e aquilo que é de necessidade e interesse público ser informado a todo momento. Acontece, infelizmente, eu faço é, uso dessa oportunidade, é, de falar para o senhor que, infelizmente, e não atribuo, jamais atribuir é, exclusivamente à sua pessoa a culpa pelo que vem ocorrendo. O que tem acontecido e que está bem visível, inclusive a, a própria população concorda aqui quando a, é, se declara perante a gente, é que vários setores da administração certo? estão corroídos, com alguns membros que acabam trazendo. É, coisas absurdas que jamais deveriam ocorrer na administração pública e que inevitavelmente acaba respingando o senhor, porque, no final das contas, o senhor é sempre o último a saber como o marido traído, certo? São questões pontuais e sérias dentro de, um, de uma gestão pública, certo, como atos de secretários é, a, de servidores em geral que se acham no direito de usar e abusar da sua condição de confiança para trazer problemas para a sua administração tá? então quer dizer é sobre essas questões que talvez ao longo desse tempo tenha havido eu quero dizer é, aqui perante todos aqui perante a, a Alta Floresta que pessoalmente o senhor sabe muito bem que muitas vezes me acheguei no sentido de tentar é, é, oferecer todo e qualquer suporte e parceria para ajudar a desenvolver e avançar com a alta floresta acontece que a gente esbarra certo? Em, em grupos é, que estão estabelecidos dentro da administração que acabam trazendo esses problemas e a gente no, no papel de fazer a manutenção da sociedade que é o único e o verdadeiro papel do jornalismo da imprensa certo? não é atender ou então favorecer, ou porque eu sou amigo do prefeito, eu vou, é, eu vou aliviar, ou vou, eu sou amigo do secretário, eu vou aliviar. Não, aquilo que está em dissonância com o bem-estar da população, em dissonância com a legalidade, a moralidade, certo? a ordem pública, a urbanidade, a imprensa tem o dever de informar. Quando as denúncias chegam documentadas uhum. e chegam de forma, assim, é... comprovadas, não tem por que a gente... Agora, é óbvio que há, há, há o espaço para que o senhor tenha toda a liberdade de fazer a sua defesa. Isso aí jamais foi negado. Dane. Jamais, jamais Dane. será. O Daniel, a imprensa tem toda a liberdade para informar aquilo que é correto. Agora, não dizer que prefeito não existe, que não tem prefeito, que não está correndo atrás, coisa que não está ocorrendo. Isso tá, é uma gente, informação é incorreta. Deixa pode, eu falar pode, agora. Você tá, falou, então deixa fala eu falar. Porque Isso eu é uma do ato da denúncia. Não tá. agora, depois que você está se sentindo tá. magoado. Aí é o seguinte: não estou magoado. Tá. Estou assim. só fazendo uma correção da qual a sua informação está incorreta. Certo? Por exemplo, lavagem de dinheiro. Me respeita eu não tenho nenhuma fonte de recurso que venha que eu tenha que fazer lavar de dinheiro Na então são diz situações isso. Não foi o senhor que foi citado por estar fazendo foi arma. sim não, foi porque falou não, de minha é campanha foi, falou de minha campanha então eu quero eu sou prefeito da cidade sou são a maior autoridade hoje eu quero respeito matéria, senhor, então a matéria a ela tem que ser tá bem colocada estou falando disso e... Não estou dizendo que tem matéria e que é incorreta. Eu estou com mil, 1.800 e poucos funcionários, do qual até foi relatado isso, mas quero te falar. Não, senhor. 1.851. Aí, é, eu estou com o índice da Folha em 48%. O índice da Folha pode ir até 54%. Outra informação, se você quis puxar e tal, eu estou trabalhando dentro da ordem, dentro da lei. Então, levar informação, aquilo que é construtivo, aquilo que tem errado, a gente corrigir, o que eu quero falar para vocês que é o seguinte, eu estou com 1.850 funcionários e problema vai ter todo dia. Se eu arrumar um lugar, pode vir uma chuva muito forte, abre buraco, vai ter o um problema. Agora, eu estou correndo atrás, eu não estou fazendo corpo mole para resolver nenhum problema. Certo? Então, o, senhor, o senhor deve e, e pode aproveitar o espaço agora aqui para trazer, então, é, questões que nós levantamos aqui a respeito, por exemplo, do PROCON, que vai ser feito com relação ao servidor trago documento certo, documentos do, do, do, com lei do levanto trago pode dizer ser o que feito você quer carimbo que a que a secretária de saúde apresentou no documento carimbando e assinando em nome do cnpj da e tudo prefeitura. que tiver errado tem um mp e tudo que tiver errado, estou de acordo, que vocês me ajudem a corrigir e tal, ah, nunca escondi nada, é estou de acordo, que não quero coisa errada. Agora a só... gente levanta a matéria, fica esperando algum esclarecimento e não é não, estou, não estou aqui questionando não. matéria levantada que existe erro, estou aqui questionando uma coisa, que hoje eu perdi a paciência com você, não me senti bem com isso, por quê? Você falou que não tem prefeito do qual estou fazendo o possível, fazendo melhor, então vim aqui falar. Que tem sim, que tem, que estou trabalhando e que esse prefeito aqui quer ser respeitado. Porque eu fui eleito pelo povo, estou representando o povo e não vou ficar aí aceitando certas coisas de jornalismo que não seja correto. Agora, aquilo que o jornalismo levantar, que realmente é ótimo, positivo, aplaudo, tô, tô, apoio e estou aí para ajudar. O que foi feito da feira, da feira livre, prefeito? Estou, estou falando conta. a lei Estou fazendo a lei Estou tomando providência na feira Como tomei providência em todos os setores Vai continuar vai, a prefeitura vai assumir a, a Estou feira, resolvendo vai, vai Estou com o jurídico, estou escrevendo Estou resolvendo Eu tenho um corpo jurídico dentro da prefeitura Competente, estou resolvendo Todos os pontos que tem Que, tem, que foi levantado, que tem problema Alguns eu já resolvi Outros estou resolvendo Tá bom. É, feito isso, eu penso que a gente esgota né, o assunto em questão, que eu não podia deixar de oportunizar a, a que houvesse o esgotamento da, da fala para não contemplar, contemplarmos aí, a, as duas vertentes da situação. Acho que o prefeito é, manifestou né, a sua insatisfação, que me parece ser bem pontualizada é, em, em situações passadas aí. o Dani está aqui também, fala por ele, enfim. A, acho que a questão aqui, a gente pode pôr um ponto final nisso. Até para a gente avançar na pauta, prefeito Até para que a gente consiga avançar é, na pauta O um maior é que é... não aconteça mais acidentes né? Agora, Exato E eu acho que nesse sentido A gente deve considerar o fato de que ah, Houve uma carta né, Assinada por toda a sociedade civil Organizada O que envolve também a prefeitura de Alta Floresta E até os dos municípios circunvizinhos O que, é que o senhor espera enquanto chefe Do executivo municipal Com relação à mt 208? E eu gostaria de pontuar uma situação também a relação do município e a maneira com que ele é, recebe, abraça o, o governo, abraça os representantes a nível de Estado, que é uma articulação saudável, até para que o município de Alta Floresta é, é, seja respeitado também e, e enxergado pelas esferas superiores, pode ao mesmo tempo ser um tiro pela culatra, né, prefeito? Porque acaba gerando uma sensação de comodismo por parte daqueles que acharem que vão fazer conosco o que querem, e que sempre serão abraçados. O senhor não teme que essa relação respingue também na, no senhor, no sentido de que o Estado não está fazendo nada. E o prefeito recebe de bom grado eh, toda aquela articulação junto com o Estado, ali abraçando os seus representantes. O senhor não teme que isso, de alguma forma, te afete? Afete o seu governo, né? não certo. como pessoa. O Oliveira, eu é, eu, eu consegui resgatar esse relacionamento com o é né? Estado, isso é bom, né? Sim. Então, é, acredito que facilita muito é, a, as negociações, né? Uhum. E, infelizmente, mais esse, esse acidente ontem, dois amigos, vítima fatal, mas grandes amigos, não é só um amigo qualquer. Então, a gente... Cada dia a gente se sente mal, eu fico nervoso com a situação dessa. E não tem é, é, a relação boa, aquilo que o governo tem que fazer, pode ter certeza que não está lá é, com reforço, com todos os prefeitos aqui fazendo essa cobrança. Eles pediu para dia 29 porque a gente pressionou muito e a gente vai, vai cobrar, tem que ser resolvido, não tem como. Até falei que ali no Trevo... É, se o governo não queira resolver isso, que dê permissão para nós resolver, sendo que a, a MT é do Estado aí, a gente não, não pode mais aceitar e não estamos aceitando isso. Então demos aí até esse dia 29 aí e a partir disso a gente volta lá e infelizmente com mais esse acidente, com essas duas vítimas fatais aí, a gente é, vai ter mais força para brigar aí e resolver, nós temos que resolver isso, não pode ficar isso. E a questão do relacionamento lá, é, é importante que a gente tenha acesso e, e, e, graças a Deus, em algumas situações nós estamos tendo um bom respaldo. Mas aí existe uma negociação com a Bia Brasil também que o governo, que não é, é, essa negociação não foi com esse atual governo, já começou lá de trás, que criou uma situação que tem que ser acertado e, e sabe, poder público sempre é um pouco lento, infelizmente, né? É, se fosse é, particular, resolveria é, rápido, porque é uma, é uma situação urgente. Mas eu quero deixar bem claro aqui, Oliveira, Dani, para os ouvintes aí, que a gente está empenhado aí. E, e com reforço muito grande para resolver a situação de uma vez por todas. Essa questão da rodovia, prefeito, é, em que pese o povo não tem nada a ver com o Via Brasil, não paga imposto para o Via Brasil, paga para o Estado. O Estado terceirizou isso para Via Brasil, é ele que deve a fiscalização e o acompanhamento. A, o município, enquanto município, em que pese a rodovia seja de, de jurisdição, de administração, de gestão do Estado, não pode fazer absolutamente nada para mudar, em termos de sinalização, por mais simplório que pareça, de alguma obra, é, não vou dizer paliativa, mas algo organizado nas entradas dos trevos, a fim de evitar pelo menos os acidentes até que as providências sejam tomadas no âmbito do Estado? Tanto é que nós é, nem conversamos com a, Via, com a Via Brasil, nós conversamos com o Estado, porque tem, quem tem que tomar providência disso realmente é, é o Estado. Mas o Estado tem... é, é, é injusto que, por exemplo, uh, o Estado, a Via Brasil está recebendo né para uhum. fazer as obras estruturantes e o Estado vai e faça. Então, o Estado vai ter sim. que resolver com a Via Brasil para... Assim como é injusto que a Prefeitura de Alta Floresta faça alguma coisa na rodovia, sim. sendo ela de responsabilidade do o Estado. Povo, o povo pagando pedágio para ser feito, a Prefeitura vai gastar o dinheiro pois do sim. povo para fazer... Mas em nome então da vida, pra vida pra Prefeito? Bar... Em nome da vida, será que não é possível fazer algo de baixo custo? É, o senhor já pensou, alguém já te sinalizou, indicou alguma coisa que possa ser feita na entrada do Panorama, na entrada do, do Renascer, nas entradas principais de alta floresta? Porque é, é responsabilidade do Estado, mas quem está morrendo é o município Exato. de alta floresta, né? Não, com certeza, muito hum. válido. Eu tanto até falei que se o Estado não fizer, ele que nos autoriza a gente fazer o... Uma coisa que deu uma condição mínima aí para reduzir esse acidente. Eu estou disposto, enquanto prefeito aqui, para o, o, o nosso negócio é salvar a vida. É proteger, que as pessoas não se machuquem, isso aí que. Porque ali é, anda nosso amigo, anda nossa família e tal. Qualquer um é sujeito a sofrer um acidente aí. Então, é muito grave o assunto aí. A gente está... É, o município, né, a prefeitura está disposta e se o estado... É, não fizer nada, ele que nos autoriza aí pra gente é, fazer uma, uma coisa, pelo menos uma, uma coisa mínima aí pra reduzir, colocar aí lombadas eletrônicas. Sem autorização prévia o senhor não faz? Não, não pode, não pode. Uhum. O... Tá é certo. Outra, é. O é. é, senhor aí vai responder lá na frente. Por... Porque amanhã ou depois acontece algum acidente em é, virtude da, da alteração que de o, o senhor construiu. É, invasão de competência. Invasão de competência. Prefeito, outra situação que está pegando é a situação da Politec. Isso está correlacionado ao fato de ontem, por exemplo. Em que pese ontem, me parece, pelo, pelo que eu percebi, não tive no local do acidente, mas me parece que nós, é, é, não sei como, não tivemos problemas relacionados a isso. Parece que foi até meio rápida a situação ali e tudo mais. Mas é comum a Politec ter problemas. Demora para perícia, saga dos corpos que são direcionados até para Guarantã do Norte, prefeito, para poder fazer uma necrópsia. No caso das cédulas de, de identidade, da confecção de documentos, o povo de Alta Floresta está tendo que ir em Paranaíta é, para usufruir de um convênio que Paranaíta tem enquanto prefeitura com o, a Politec, para poder ter acesso a documentos. Porque aqui em Alta Floresta não está andando essa situação da Politec. O que, que o prefeito sabe sobre isso? Eu também já estivemos lá no governo do estado para resolver a situação. E até, é, no dia lá, me coloquei à disposição para fazer uma parceria. A gente colocar a, alguém aqui, a gente fazer um convênio, alguma coisa nesse sentido, com a Politécnica. Eu não me lembro lá o nome do, do, da pessoa agora que eu conversei lá, que é o chefe. Uhum. Aí ele, eles falaram que ia resolver, que tinha é, feito uma, uma chamada, alguma coisa nesse sentido mas também até o momento nada. então é, junto aí com a com a MT aí a gente tem essa situação que praticamente é, é uma coisa depende da outra, né? Uhum. então acontece um acidente, poxa, esse corpo tem que sair para Guarantã, para é, é, não dá para aceitar um negócio desse, né? então nós também até conversamos aqui, é, ver se a gente encontra um médico legista aqui Estamos é, até conversado com aí que ele pode é, fazer um curso e fazer esses atendimentos aí para o município, é, tentar ir lá e, e, e oferecer esse convênio. O senhor já foi comunicado da, da possibilidade de um SVO, Serviço de Verificação de Óbito, até para diminuir a dor dessa, dessas famílias? que pode ser de incumbência do município e eu não estou falando no sentido de tirar das costas da Politec uma atribuição que é do seu trabalho, mas o município no sentido de facilitar ou pelo menos de amenizar a dor das famílias, principalmente naquelas mortes corriqueiras, naturais, que se demora muito e aumenta, amplia bastante o sofrimento dessas famílias do seu jurídico? Alguém já comentou com o senhor essa possibilidade? É, também, prefeito? Não, não comentou. Estou conversando uhum. com a câmara municipal, né? Para a gente é, criar alguma alguma sugestão, alguma solução aí. Não, estou sozinha. A câmara também está envolvida aí para a gente tentar resolver essa situação também. Estamos uhum. estamos trabalhando. Nós continuamos com o Ponto a Ponto depois do intervalo comercial. Está ao vivo conosco o prefeito municipal Chico Gamba nesta edição que é a de número 329 do programa Ponto a Ponto. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Trazer um melhor benefício para nossos clientes. E não rosa você fazendo o seu óculos de completo. lente mais. A em nossa loja. Nas compras então, acima eu tenho, de, o de entra, Eu, eu, eu... Ah, eu parei quando é a a gente fica o programa inteiro. que eu nunca tinha. Não tem o menor. Meu Deus. 97, ah, é um atenção, aposentados e pensionistas do INSS ah, Temos condições aí, especiais para você que está precisando Agora de tá Agora a coisa está nem escondendo mais O professor Delmar, a Maria Tem uma outra lá Tudo participando do curso horário de serviço Mas tem um caralho A Já acabou de chegar Acabou de chegar é. Se é mas é isso, entendeu? Quando a, a gente levanta a bola, você tem que cantar no centro se chutar e fazer uma bicicleta. Não é essa questão não, de, desfazer um desfazer de, de, de, um de negócio aí. De de eu a o Marcelo que vai sair a bomba. A minha lealdade ela vai até aí. Eu não posso simplesmente falar quem é, quem são, o que acontece lá. é o que Eu estou. Tudo que acontece lá é que custa. Se ganha irregularidade, muito e você também, Nossa família constrói Eu Só vou ver a lista do oferecimento e a gente continua o intervalo. Tá? Só um pouquinho, por favor. Manda para o Manda para Conselho. Muita informação. Edição de número 329 do programa Ponto a Ponto, ao vivo pela Bambina FM 96,9. 8 horas e 40 minutos. Nosso programa tem o um respaldo da sua audiência, do seu carinho. A gente agradece por ele e também daqueles que atribuem a nós a nobre missão de publicitar as suas marcas. Nesse sentido, nossa gratidão à drogarias Ultra Popular, Aberto Móveis, Oba Oba Center. NC Metalúrgica, Buforte e Pomada Santa, Concrealta, Mercadão dos Óculos, JB Materiais para Construção, Eletromaia, Auto Vidros e Acessórios Floresta, Oficina Carneiro Diesel, Zegmundo Pianovis, que Condomínio Clube, Easycred e também Casa das Madeiras e Bídio Madeiras. 8:41, intervalo é curto, a gente volta daqui a pouquinho. 8:41 vidros e acessórios floresta e equipa seu carro para você rodar com o o deu folga pra ele, eu não posso falar, eu não posso falar nada é aí, é falando de uma lavada aqui <risos> que que é Moura, aí, A gente vai com o rural, aí tá aqui na dor 808 Jardim Renascer Fone 3521 1473 E 3521 3735 ah, Seu gato, carro é sua maixão é cuide dele tá com alto vidros e acessórios oh. floresta Ô, <síntese> o que seja, é isso? Onde tem o dinheiro? Onde tem o um dinheiro? Ah é? Vai lá? Tá bom, o Luciano, né? Ela até inaugura a né? previsão de casa das madeiras, Rogério, e madeiras e casa das madeiras, qualidade. Sidney Leal vai, vai ser chefe Marcha, da que, que Foi chamado. Né? Do preço eu sei, todos ele, os ele foi chamado. É. Certo, muito ele estava na lista do aguardo. E ele é um é, dos, é, dos é, que está esperando. Para chamar. É, Ele era o primeiro da lista Desde a época do gol, ele tem um. Não faz. Não faz. Não chega. Não Não Não No caso faz. O Sidney mesmo, em que, fez, a é. que fez, a é. então, teve, houve problemas, de de problemas políticos, por né, é, no seu né? É, da administração dele, é. É. Geral, que é uma situação muito pontual, mas falando da parte tipo técnica mesmo, ele é bem contente, acho que o problema de vocês foi meramente político, uma situação, foi uma solução política que foi encontrada, mas ele é bom, é bom então. É bom já inaugurou em Alta Floresta JP Materiais para Construção. A loja aí, mais história, claro, não? Está <risos> a é? que <risos> <risos> <risos> <risos> Eu não sei, pessoal. Eu não queria. O problema é que vocês estão sendo sabotados. Eu não queria falar, não, mas eu vi o Robson chegar aqui até meio russo. como é, eu não queria falar não, mas eu vou... É eu eu vou pegar aqui que é que é até hoje. Não sei vou você um que, um que, um um um que, é. que A gente seis meses de garantia. que Aqui já é estratégia, Já dependendo de quem chega, já Só a Só falta um forte salão aqui, ó. Demolição e remoção de entulhos, entrega de terras, serviço de terraplanagem, realizamos a alocação de equipamentos ah, é. ah, Em que, pés, nós, em que acontece essas coisas, são chamadas de percurso, eu acredito que seja algo bem pontual. Eu acho que o caminho mais inteligente, mais inteligente a gente enquanto empresa, e em governamental, é, é que a gente se acerta, é mas acho que a sociedade espera isso da gente. entendeu? São, são pequenas arestas, né? a gente é, é ser humano, cada um tem é, seu temperamento, é, é, é. Né? As, coisas são, as coisas são pontuais. Né? Mas a... se o senhor olhar, se o senhor analisar, vocês estão na gestão, se vocês analisarem com carinho, eu acho que é igual o Dani falou, é uma oportunidade de vocês matar muitas bolas no peito e fazer colar. É igual a oportunidade que Ah, não é que a gente não erra, a gente, fazer, a gente erra também, tem que eu corrigir eu também. Tem mas... que, que resolver? Ah, vamos lá, vamos voltar. Muito bem, continuamos, 8h45, programa Ponto a Ponto no ar, já caminhando para os seus instantes é, finais. Eu vou deixar aqui o... não o espaço aberto, né? Ao, ao nosso ouvinte, em virtude do tempo, a gente não tem essa condição. Mas deixar o registro de algumas pessoas participando com a gente e manifestando a preocupação, é, principalmente relacionada à rodovia e à Politec, que me parece ser predominante aqui, entre os comentários que chegam, prefeito, pelo 35211712. Tem gente cobrando também a, a Perimetral, que foi uma promessa de campanha do senhor, é, muito batido, inclusive, e tá lembrando aqui que foi prometido três semáforos em três pontos e até agora nada. Quem tá cobrando é o Márcio Rocha. O senhor quer falar sobre, sobre a questão? Que realmente, né? Jardim Almeida Prado, Boa Nova 1 e Residencial Camélia, na, no cruzamento ali com a, a Rua do Araújo, é, onde os índices de acidentes estão elevados, prefeito. Então, Oliveira, como tava falando há pouco tempo aí, que tá muito preste Aí eu já cumpri todas as minhas promessas de campanha. E a perimetral uhum. é uma. A gente tem aqui um projeto que já tem 3.332, milhões332 3. na conta. Uhum. Estamos agora, vamos licitar 98.6 quilômetros de micro pavimento dentro da cidade. perimetral será contemplada? 249 ruas. perimetral será reciclada. Uhum. Os, três, é, os três semáforos já estão licitados Agora, é, eu peço um pouco de paciência para a população Que coisa que não foi feita em 40 anos Nós estamos fazendo agora Então, como eu disse, prefeitura, tudo é muito moroso é, Nós fizemos aí é, todos os projetos Os projetos dos bairros Já conquistamos muita coisa Só que entre é fazer projeto é, Publicar fazer a licitação, aí vem o período da chuva agora, e muita gente fala, ah, está usando desculpa da chuva. É porque é moroso, até você sentar na cadeira, se organizar, colocar os projetos em, pr e, em prática, é, publicar, fazer a licitação, e aí é, colocar o serviço para andar, tudo é muito moroso. Então, isso aí é, está tudo é, pronto, esse projeto, dinheiro na conta, garantido, existe, 29 milhões mais 2 milhões e pouco contrapartida da prefeitura, para a gente fazer esses trabalhos. Uma, uma pergunta, prefeito. É, me incomoda muito os semáforos que foram adquiridos ultimamente por Alta Floresta, é. É, por, por ser uma situação nada moderna. Né? O semáforo me parece refúgio de outro lugar. Não foi adquirido pela sua gestão, mas os três que o senhor comprou agora, são, são como esses semáforos? Já são digitais, já são mais são. com cara da altura de que a Alta Floresta merece? são eu, eu particularmente até estou é, procurando um profissional, né, um engenheiro de tráfego, para que a gente faça um estudo ali, para ver de repente se coloca um semáforo no, no local, que de repente uma rotatória seja melhor, seja um outro tipo, quer dizer, seria um técnico, né, um bom profissional, é, coloquei toda a equipe aqui pra gente procurar, é, conversei. Qual está sendo a dificuldade? Não está achando? Não estou achando no momento. Porque engenharia de trânsito está tá sendo uma cobrança eu, eu, é, rotineira, prefeito. Eu, eu até peguei aquele que. aquele menino que fez a rotatória ali do Amor, conversei com ele, ele ficou de vir aí. E uhum. eu estou aguardando, mas é, infelizmente não estou tendo esse retorno. Mas coloquei a equipe, não sei Sabe se deu. Possivelmente semana que vem vem, que fez o plano de mobilidade se em Cuiabá. É, consegue, consegue coloquei toda a equipe aqui Então o Robson está aqui do lado também está, está me falando que ele já viu alguma Nesse uhum. final de semana Que possivelmente na próxima semana vem Então existe já o semáforo Comprado, está licitado Até foi é, um recurso Conquistado pelo vereador o, eu, eu, eu, eu, ia, eu, vou citar, eu ia citar um nome aqui, mas eu fiquei com medo de citar <risos> E de repente, é inco... não foi o vereador Luciano? Luciano, Luciano, Luciano, não, sim, não. Luciano né, foi junto no, ao José Medeiros, Medeiros José Medeiros, é. tal, ele Eu fiquei, eu fiquei é temeroso, é temeroso de ser de outro e de repente gerar mal-estar é, Eu acabei falando errado, é. né? eu falei é, o mas é o Luciano Luciano hum. que, que, que também tem essa preocupação, né ele uhum. que, que, que faz parte ali do, do corpo policial, tem esse entendimento vê, vê que existe essa necessidade, então ele fez um trabalho muito bom aí, conquistou isso né? foi, até e... bom, senhor, foi até bom a gente tocar nesse assunto, como é que é a relação do prefeito que é o Luciano Silva, vereador pelo Podemos, é tido muitas vezes como opositor é, nós temos também aí o Marlin Teixeira Tivemos algumas rusgas ali com José Vazneto, Zé Esquiva é, do PL Como é que é a relação do prefeito? Como que o prefeito cons é, é, é, é, tenta administrar essas relações com esses parlamentares Que não na sua totalidade discordam em algumas situações com a, o governo? Olha, muito tranquilo Não estou tendo problema com nenhum vereador, nada Aquilo que é positivo para a cidade Estou muito feliz com isso, aquilo que é positivo para a cidade Cada um está correndo atrás, buscando recursos para a cidade, está todo mundo trabalhando com o objetivo só, que é melhorar a cidade. Então, não estamos tendo problema. E eu, eu, eu não tenho muito esse negócio de vereador, ser da base, tudo você manda lá, ele tem que falar, aquilo que é bom tem que ser aprovado, aquilo que não é bom tem que ser discutido e fazer da melhor maneira para todos. Então, é, a maneira da gente trabalhar é essa. Não estou tendo problema. Não inclusive, estou tendo, né, a prefeito, a, houve proposta para homenagear o doutor Mário, o o doutor Mário, com relação à UPA, e o, a prefeitura vetou o ah, nome, ótimo, o ótimo, nome. Ótimo. voltou para a Câmara, e os vereadores não concordaram com o prefeito, não, inclusive o seu líder não concordou com o senhor, votando também para derrubar é, o veto. É, ótimo, bem levantado isso, Oliveira. Olha, doutor Mário, um grande amigo meu, um cara que eu respeito, um cara progressista, mais do que merecido agora. É, os vereadores depois falaram comigo que tinha assinado, já se comprometido uhum. em colocar o nome da UPA. Agora, não vai ser UPA lá, vai ser o PA, uhum. Pronto Atendimento. Então já criou um, um nome para uma coisa que de repente não vai existir. Por isso que eu vetei. Agora, ou seja, UPA, o PA, o hospital, o que quer que seja um nome que se encaixa perfeitamente, com todo o respeito ao saudoso doutor Mário. Só que, é, ainda o Poder Executivo não definiu se vai ser uma UPA, né? Mas o melhor, vai definir, definiu, né? definiu vai, vai ser, um até o momento, os estudos que nós estamos uhum. fazendo apontam que é, Será um PA, um pronto atendimento. É pelo um... menos inicialmente. Inicialmente, pelo uhum. menos inicialmente. Porque é um então... problema, né, prefeito, que a gente deixa de ter a UPA, está atrelada à situação da UPA, o SAMU, que já era para existir em Alta Floresta e só não existe por falta da UPA. Exatamente. É, havendo ali, preliminarmente, a definição pelo PA, pelo pronto atendimento, e não exatamente a nomenclatura UPA, é, qual a intenção do prefeito? É tornar uma UPA depois? Porque nós podemos perder o SAMU, ficar sem o SAMU. É, mas o, o, hoje o Estado faz bem essa função com o Corpo de Bombeiro, excelente o trabalho uhum. do Corpo de Bombeiro. Então, como nós temos aqui o regional, como nós temos aí a construção desse novo hospital muito moderno, esse grande hospital regional, não tem essa necessidade. Se a gente não tivesse um, um, um regional aqui, de repente a UPA se encaixaria. É, por exemplo, é, recurso que viria é, para um hospital, para a UPA, está indo para o, o regional. Uhum. Então, nós colocando é, um PA, um pronto atendimento para filtrar aquilo que vai é, entrar no hospital regional e já seja é, o suficiente e é, vai ter um custo menor para o município. Bom, nós gostaríamos até de contemplar outras colocações aqui, eu, eu procurei os mais relevantes, mas tem gente falando de iluminação, falando de situação até direcionada à Secretaria de Obras, não que o prefeito, pelo contrário, o prefeito deve responder sim, mas nos falta tempo, viu gente? Eu acredito que seja viável a gente agendar uma vinda do prefeito para a gente abordar, na pelo menos em, em larga escala aqui, contemplar também mais ouvintes, além daqueles que foram contemplados hoje. Prefeito, eu quero reverenciar o secretário de governo, que aqui está, Robson Quintino, agradecer pela presença. O secretário de Finanças, secretário de Fazenda do município, Paulo Moreira também. Não falaram em virtude do nosso curto tempo, mas deixar o espaço aberto também para o prefeito municipal as suas considerações finais e agradecer é, pela vinda aqui. Dani Bueno, por favor. Deixa eu não. falar primeiro e deixo o prefeito com a última palavra, que da outra vez houve entendido aqui, ele se sentiu sem fala por falta de tempo, né? Uhum. Bom, e que pese aqui a vinda do prefeito, isso só nos prestigia, é, é óbvio, é, e tanto quanto a audiência que os ouvintes nos dão. É, mais uma vez, reforçar aqui que não existe de, de forma alguma qualquer é, coisa de ordem pessoal, é, o profissional contra a administração Chico Gamba, pessoal contra o prefeito, o Waldemar Gamba, que a gente conhece, eu conheço desde, desde sempre como Chico Gamba, e todo mundo, e muito menos contra a, a sua administração. nós Simplesmente nós expomos fatos, né, fatos comprovados com documentos a, a, que são trazidos até nós, e que é uma grande oportunidade, sim, para o município né, matar no peito essa... essa esses problemas e fazer o um gol de bicicleta, entendeu? Então, quer dizer, o prefeito já disse aqui, em particular para a gente, que está cuidando de todos esses assuntos e que vai tomar as devidas é, é, providências e tanto quanto, o, o, e, e no ar ele disse que para, para tais assuntos existe o próprio Ministério Público. Então, já, eu já me dou por satisfeito, porque é, um, é, uma, é uma recompensa do nosso trabalho, ou seja... Ainda que pese o fato de ter pessoas que tentam sabotar a administração do prefeito, o prefeito não está fazendo vistas vista grossas e não está é, deixando a coisa correr frouxa. Prefeito. Obrigado, prefeito. Oh, eu que agradeço. Eu só quero é, dizer que ainda estamos em fase de estruturação, sei que tem muita demanda e tal. Mas a gente avançou muito e estamos estruturando, já comprei muita máquina, estamos comprando mais, para a gente tentar dar uma condição melhor para a nossa população. Mas agradeço, peço desculpa aqui para os ouvintes, para o Dani, para o Oliveira aí por, por alguma colocação. E desejar aí um ótimo final de semana para todos aí. Deus abençoe. Amém. Bom, é, chegamos ao fim de mais um programa Ponto a Ponto. Wendy. Segunda-feira a gente está de volta, se Deus quiser, Wendy. Hoje é. você falou menos, ah, já falei vai pouquinho. ganhar menos. <risos> bom, um bom final de semana para todos de casa, um bom final de semana Oliveira, Dani, prefeito e secretários que aqui estão também. Um final de semana abençoado e gente, se cuida, se protejam e cuidado no trânsito, pelo amor de Deus, para a gente ter um bom final de semana aí de paz. Essa foi a edição de número 329 do programa Ponto a Ponto, no oferecimento de drogarias Ultra Popular, Beto Móveis, Oba Oba Center, NC Metalúrgica, Buforte Pomada Santa, Concrealta, Mercadão dos Óculos, JB Materiais para Construção, Eletromaia, Alto Vidros e Acessórios Floresta, Oficina Carneiro Diesel, Zegmundo Pia que Condomínio Clube, Ex Casa das Madeiras e vídeo Madeiras. Vem chegando o padre Reginaldo Manzotti. E o programa Experiência de Deus Até segunda-feira, bom fim de semana para todo mundo Que Deus nos guarde e nos traga Protegidos novamente